eu preciso de você, eu preciso de todas as suas preocupações e medos, sonhos, esperas e chegadas, eu preciso do seu perfume, do seu cheiro, eu preciso do seu toque e de todas as suas crises sobre a vida, sobre o amor, eu quero todas as suas reclamações, cansaços, todas as suas cicatrizes e cortes, queimaduras, estragos. Eu preciso de qualquer coisa que dê um fim nesse abalo sísmico, imenso e assustador que acontece a todo instante e vai derrubando toda essa minha armadura sólida e penetrável que eu criei para poder aguentar todas as vezes que você foi. E eu fiquei. Eu preciso porque você sugou todas as minhas tentativas de seguir em frente sozinha. Você arrancou qualquer ideia de que não preciso de ninguém além de mim. Para ser feliz. E agora eu preciso de você. Preciso de você para manter esse sorriso no rosto e esse pensamento de que a vida é suportável. Preciso de você para não ter mais medo do escuro e perceber que nele não estou só. Preciso de você para atravessar a rua para buscar o nosso café da manhã e pagar as contas no final da tarde. Eu preciso de você até pra dormir. Porque também preciso acordar ao seu lado. Eu preciso de você pra ter o cachorro e os dois filhos que imaginamos ter um dia. O carro e a casa com um jardim e uma rede na varanda. Eu preciso porque... Eu não sei ser só, a não ser sua.